não pode ser barato. o material que ele está comprando não pode ser a argamassa também não se alguma coisa for barata no piso de um vai dar problema mão de obra argamassa ou o piso numa ponta para o cliente com o sonho dele como já foi guardado aqui no início é um sonho meu sonho é ter a minha casa com um piso muito bem assentado bem rejuntado mas quem que realiza o sonho dessa pessoa lá na outra ponta da corda vocês eu nós realizamos o sonho dessas pessoas. E o processo de assentamento de porcelanato avançou muito, mas muito, nos últimos anos. É, hoje, grande formato, não é mais exceção, é regra. É, as práticas de lidar mesmo com o produto, porque é diferente você lidar com 60 por 60 então, metro e 1,20 por 20. Quem está nova sabe. A galera que está lidando com 20 por 20 já está fazendo academia porque o negócio está pesado lá, tá, né? tem que ter mais força, tem que fazer academia. Grandes formatos já deixou de ser a exceção, virou a regra. Então nós, que estamos lá na outra ponta da corda, precisamos nos aprimorar com assentamentos de grandes formatos, e essa palestra é feita para vocês, que é a outra ponta da corda, e em parceria com o azulejista, Helena Corsauratos, que é fabricante, e a é parte É necessário o azulejista ter técnicas de manuseio dessas peças durante a execução da obra. É muito importante, tá? Nós vamos falar o seguinte. As mortes identificadas dos produtos, eu que mandar mais atenção e cuidado, no transporte, no armazenamento e na colocação. Tá, França, transporte não é responsabilidade minha, correto? Transporte não é responsabilidade sua. Só que tem um detalhe que vocês vão entender na fábrica. O produto sai da fábrica paletizado. Já sai embalado, paletizado. Então, do transporte da fábrica para a loja, é 100% garantido que esse produto vai é chegar intacto. Sem quebra de quino, sem canto quebrado, sem canto quebrado E sai palletização, entendeu? O robô pega aqui, coloca no pallet, vem outro robô Isola tudo, vem verdadeira, coloca no caminhão E sai intacto da fábrica Aonde começam os problemas? Quando sai da fábrica, chega no servidor Porque o servidor desmonta o pallet Começa a pegar as caixas manualmente. Aí começa o problema Pega a caixa aqui Pá Pega outra Aí, quando você vai pegar as caixas na obra, o que acontece? Canto quebrado, craquelado, trincado, peça quebrada. Ah, e da fábrica sim, da fábrica no vejo. Vocês vão entender por porque lá. Tá? Então, transporte não é problema nosso. Nosso problema começa no armazenamento, vocês vão entender porque, e na colocação. Durante a colocação também, tá? Evitem empilhar as peças, ou as caixas, uma em cima da outra. Por quê? Você vai colocando peso, as de baixo ou sofrendo a carga. Nunca coloquem as caixas empilhadas, sempre apoiadas ou numa parede, ou um pilar. Colocação. Então você recebeu o material, colocou a madeirinha do dentro, está apoiada, não vai encostar. No ato da colocação, pode acontecer quebra de câmbio, pode acontecer craquelado. Por quê? Vocês vão entender que o material é, de um grande formato ele é pesado. Quando a gente vai assentar, é, vai, eu vou abordar isso mais para frente, mas é imprescindível trabalhar duas pessoas, porque a peça é muito pesada. Você vai trabalhar sozinho, você vai fazer um peso, um esforço desnecessário, e pode ocasionar acidentes com você, que é o um profissional, e quebra das peças, canto. Na hora que você vai ajustar, você vai com aquele pode cara que é um cantinho, então é necessário ter cuidado, e isso é responsabilidade nossa. Na hora do assentamento, tá? Evite manusear as peças sozinhas por problemas com quebra do material ou acidentes com você profissional, tá bom? Nivelador de piso. Sem nivelador de piso é quase impossível assentar uma peça de evite por tá? E a gente tem o corpo técnico aqui da da Helena pra A gente vai explicar um pouquinho depois para vocês o processo de produção. O piso de grande formato. Quanto maior ele é, pessoal, maior é a curvatura dele, tá? Essa curvatura está tudo dentro do padrão mesmo, normalizado, tá? é necessário é, que vocês entendam isso. Ah, o piso não tem plano, uma peça de um nunca vai plano, nunca, porque ao um processo de fabricação, a retração por causa da umidade né? tem um Ford, é um, um forno de mais de um quilômetro lá dentro. Então, assim, é pressão, da pressão, temperatura, é claro que o material vai retrair, só que ele retrai dentro de um padrão estabelecido tá? que é permitido que cabe ao azulejista, com o uso dos regaladores, fazer o encaixe dessas peças ficar o mais é, bem assentado possível. Tá? Tem que ficar o mais suave possível, suavizar o máximo possível isso. Ah, as máquinas para cortes e grandes formatos, quem ainda trabalha com grandes formatos sabe. Ah, o formato padrão, qualquer maquininha de 90, 75, dá conta. Você vai assentar uma peça de 1 m, precisa ter uma máquina de pelo menos 1,5 m. Se você vai sentar um piso de 1,20 por 1,20, a de 1,20 já não cabe o piso. Você tem que colocar uma de 1,50. Aí ou você compra aquela máquina de 1,50 que é maior que você. A grande maioria aqui acha que é a marca de 1,50 é maior. É, a minha bate quase na tese, por exemplo. Ou que você vai cortar ela, a água, com serra mármore e tal, mas aí o corte não sai tão preciso. Trabalhar com serra mármore é uma coisa, trabalhar com máquina reta é outra. A gente está aqui, vocês não sabe, né? E.. Isso aqui é um ponto que eu fiz questão de colocar, porque dentro dessa caixinha aqui todo mundo está querendo saber o que tem, né? Sinto muito, mas não é hacking. Ah, não. Ah, não sei o que era. É Essa aqui, pessoal. São algumas ferramentas que eu trouxe para explicar, tá? Então, sobre discos, por exemplo. Na minha casa eu vou fazer um website, para tá? quem quiser assistir no canal. Eu estou fazendo na minha casa, o sonho da minha, meu e da minha esposa, vamos lá. Estou usando o disco da parte suíte específico para o porcelanato. O disco específico para o porcelanato é esse disco contínuo, que ele não tem aquele serrilhado. Pode usar o truco também, François, para o porcelanato? Pode, desde que você faça o um acabamento nessa peça depois. E a gente vai mostrar o acabamento dele também. Tá? Detalhe pessoal, é que o disco ele precisa ser específico para o uso de porcelanato, mas tem que estar afiado. afiado. Alguém sabe por quê, é que tem que afinar o disco? Aí, ó. Pode repetir ali, por favor. É o do diamante. Exatamente. Pessoal, o que é o disco? Tá? É uma peça de metal. Aqui na borda dele é uma resina tá? e, o, e o diamante sintético. tá bom? Quando ele é preparado, pessoal, a resina fica por cima do diamante. O que corta o disco é o diamante, não é resina? Só que a resina fica por cima do disco. O que acontece quando você tira isso aqui da embalagem e quando tiver na máquina e tenta botar piso? Queima. Ele estoura, ele é superaquece. Então, é necessário tirar a resina de cima do diamante primeiro, desgastar isso, para depois usar disco. Como que a gente faz isso? Qualquer coisa abrasiva, concreto do próprio chão mesmo. Dá uma passada uma, duas, três vezes ali, um água. Quando você vai testando uma pecinha de porcelanato, você vê que o corte ficou bom, afiado. Você pode usar aquele tijolo de concreto estrutural, que é a base de cimento também, ele é bem áspero. Ou aquela telha telhotébula também, você vai passando, passando. Você faz o um teste, passa ele cru, numa pecinha pequena, você vê como é que está o corte. Depois você vai afiando e vai cortando, vai afiando e vai cortando. Quando você vê que o corte não craquela mais, porque isso está afiado. Para furar as peças, nós usamos serra-copo ou o método tradicional que eu vou exemplificar depois. A serra-copo, como eu disse, é o mesmo processo, tem que afiar a serra-copo também. Essa serra-copo aqui é para esmerilhadeira. Tem dois tipos de serra-copo: aquela que é para furadeira e aqui que você encaixa com busca para esmerilhadeira. Eu prefiro usar essa, corta melhor e você tem a pegada na máquina que é mais próxima do piso, é mais fácil de cortar. Ela também tem que ser afiada, assim como o disco também, por causa do mesmo problema da resina, tem que se desgastar da resina, tá? É, e o compactador por vibração, que é o que a gente tá falando, assentamento de grandes formatos precisa de máquinas específicas Esse aqui é o meu, tá? Esse é o compa compactador por vibração, ah, qual que é o problema de grandes formatos? As peças são muito grandes e, para você bater com martelinho, você vai ficar nem hora batendo com martelinho. E o martelo, pessoal, apesar de ser tradicional da nossa, da nossa geração, nós somos aqui da faixa de 30 a 45, 50 anos, é, ele, ele, ele é útil sim, muito útil para formatos padrão. Grandes formatos precisam de. A argamassa precisa acomodar melhor na peça. E ela acomoda melhor por vibração porque por impacto. E o problema do impacto é que pode ocasionar quebra da peça, a vibração, você nunca vai conseguir quebrar um piso com uma de vibração, tá? então ferramentas específicas para certamente transformar -se. é isso que a gente está falando aqui Você colocou ela ali, daqui tá? uns 1, um, 2 minutos ela já começa a perder a força dela, e aí você está com o piso aqui ó no alto da cabeça, tentando colocar aquela última peça, você percebe que a ventosa começou a perder a Aí, meu irmão, aí você pode rezar, o que você quiser, porque aquele negócio vai virar uma avalanche pra cima do... Essa aqui não, essa aqui, 100 kg de peso, você pode... essa aqui é garantida, você pode colar ela lá, coloca ela no lugar, mexer, ela não vai sair, tá? Então, uso de ventosas, específicas para grandes formatos, que é essa com bomba vá, ideal. Não é, eu vou... vou ser bem franco pra você, isso não é uma ferramenta barata. Isso não é uma ferramenta barata Assim como o piso da Helena de 120 x 1.020 não é barato E a argamassa para a grança também não é barata Então é tudo correspondente O cliente tem que entender é o seguinte A tua mão de obra não pode ser barata O material que ele está comprando não pode ser A argamassa também não Se alguma coisa for barata no piso de 120 x 1.020 vai dar é problema a Mão de obra, argamassa ou o piso tá? Então assim, ó, vai fazer 1.020 para 1.020 como vocês vão me ajudar a fazer na fábrica ah, o, o cliente comprou essa argamassa aqui. Você já chega sentando? Não, deixa eu dar uma olhada lá. Essa argamassa comporta o tamanho desse piso. Porque essa argamassa é externa, para fazer uso interno, tranquilo. Só quer dizer que ela é mais resistente. Se ela é para uso externo, tem mais aditivo nela. Chega o seu cliente e fala assim: não, tem que trocar essa argamassa aqui. Mas ela é para uso interno, você vai fazer o um piso interno. Ela é para uso até um 80 por 80, piso então, piso é um em de por Você pode sentar? Sabe por quê? Garantia a tua mão de obra. Você garante sua mão de obra se você usar as melhores técnicas, as mais adequadas, né? Normatizadas, as técnicas adequadas. Aí as argamassas corretas. É? Falamos também de argamassa. Para saber esse tipo de piso, não é qualquer tipo de argamassa que pode ser usado. Tem que ter a indicação do ambiente, se é interno ou externo, se é para base nova ou sobreposição, ou... Formato. Ah tá, eu tenho uma, uma argamassa ACX vezes ao quadrado ali, tá, mas até que tamanho? Até 80. Então você não pode usar em uma numa porção de 2020 vinte, vinte, 20, tá? A corticilite disponibilizou pra gente é os superformatos, ela é específica para esse tamanho de piso. Só a grande formatos é independente se é esse? Tem tudo na embalagem. Tem também? É uma Tem, também não, achei que fosse uma são garganta formada. Detalhe, essa argamassa aqui tem secagem de 3 horas, diferente da, das outras. Então, assim, tudo tá nas embalagens. Eu sei que a gente não é acostumado a, a, a ler muito, né? Tempo perdido, né? Tipo, eu fico lendo embalagem, tempo perdido. Mas, às vezes, a melhor coisa que você vai fazer é procurar a informação primeiro para fazer as coisas depois. Sabe? Mesmo? Fala aí, pessoal! Beleza? Franz aqui, ó, no evento Helena Porcelanatos, Quarto Solite. Esse aqui é o showroom, os assentadores da região de Rio Claro aqui, Corda de Vida, em Santa Gertrude. Vocês estão aqui, ó, todos aqui tirando fotos, fazendo vídeos, ó. A galera da Quarto Solite tá ali, o pessoal da Helena Porcelanatos também. A galera toda aqui, ó, assentador, todo profissional de primeira. Me ajudou a assentar o pisão lá, ó. Galera top! Aqui, ó, pessoal, aqui é top! Você quer, quer fazer um piso de primeira na sua casa cara, Helena porcelanatos aqui a linha é top essa galera toda assentadora aqui da região aquele ali, aquele ali manja dos Paranauê que eu sei ó, a galera manda, aquele ali me ajudou na parte mais alta ali a galera toda aqui, ó. evento fantástico pessoal treinamento bacana, palestra top e agora vamos visitar a fábrica, daqui a pouco eu passo para vocês o processo de produção desses, desses porcelanatos cara, isso aqui dá 1,20 por 1,20 isso aqui na sua casa, meu irmão, isso aqui vale ouro depois de bem assentado, com um camarada igual aquele ali, ó, profissional, de primeira, colocando a mão no piso desse aqui. E aí dá bom, não dá não? Dá bom. É isso aí. Daqui a pouco a gente mostra a fábrica, pessoal. E eu tô perdido, porque a minha patroa tá aqui, só escolhendo o que ela quer pôr na casa dela. E, tô lascado. Pessoal, começar a na fábrica. E aqui a galera tá recebendo as instruções do que pode ou não fazer. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Fábrica Helena Priscila Pessoal, aquilo ali é um robô. Ele trabalha sozinho, ninguém operando ele. Aqui é tudo automatizado. Né? Tem a rota dele. E vai lá, pega o negócio mesmo. só, aqui é o sítio, armazenamento da, da matéria-prima aqui, ó, muito bacana. Ela corre nessas duas E ali, a área das trens, a gente vai ver daqui a pouco, né? as de espécie. E o pelotão, o bloco do azulejista tá ali, ó. Galera toda ali, ó, show de bola, acompanhando o processo, bacana. Ali atrás, pessoal, fica a matéria-prima, é dozada ali, ó, pesada a bom, não é longa, Nós temos dois tipos, né, dois tipos de revestimento cirânico. Tem um revestimento cirânico, via seca, que é o vínculo convencional, não conhece, né, e temos um porcelanato. E qual que é a diferença dos dois, né, é principalmente o início do processo. A via seca, ela é feita nada mais, nada menos, somente o porcelanato, né pode levar mais uma argila, né? já uma mole, uma luta, uma intermediário, mas é somente argila, a Niacê, tá. Agora o porcelanato, ele leva, como o nosso processo, ele leva em torno de duas matérias primas, tá. Então além das argilas, ele também tem outras matérias primas, tem o desfago e tal, ele, né, tudo para fazer a composição E além disso, ainda, né, além das matérias-primas, nós também reutilizamos é né, o material que nós concentramos ali, né? Ele acaba se perdendo, porque é e tal do país. Então, e o material, sim, ou tá queimado, ou tá com tudo. É tá, tá, tá. Ele também é inserido aqui no processo. Então aqui nada se perde, tá? Quando ele monta, é ele se repomponha no processo. Então, a parte aqui é a parte mais né? A todos esses blocos aqui. Para vocês terem ideia, a matéria-prima que está aqui, tá? pode a gente trabalhar seis meses, seis meses sem fazer a, a recomposição da matéria-prima que está aqui. Tá? Então é uma autonomia de mais ou menos seis meses. Né? Os blocos que a gente tem aqui. Aí como é que faz? A matéria que está lá, ela é prática daqueles equipamentos ali tá? aqueles equipamentos são chamados de tremões então a cada a cada um daquele vai uma matéria-prima então ele é alimentado lá por trás pelas máquinas necessário, tá? E é pesado automático. E contínuo, contínuo, tá certo? E é sempre transportado por esteiras. Aí daqui ele vai para lá. A composição tá? Mais adição de água E mais silicato Esse material, todo esse material Ele vai ter entrada aqui dentro desses coelhinhos Esse coelhinho a gente chama de coelhinho de bola tá? Então esse material ele vai fazer A boazia, que é uma boazia muito mais fina Tá? Aqui dentro do material Para depois a assim vai diminuir vai botina, nada mais dentro, porque a mistura da da massa faz a faz o caldão, é o caldão, é o caldão, é o caldão, é, o caldão. é, o caldão. Caldão. Caldão. Caldão. é tá? então são 14 peneiras. Aqui é para tirar todo o metal que tiver na composição, na massa, ele vai segurar ali aquele equipamento. É como se fosse um ímã. Se tiver uma coisa que passa lá, ele tem isso. Mas Aí essa barbotina, ela é, ela é levada para tanques subterrâneos. Ela fica embaixo. Embaixo da gente. Embaixo da gente. É. Da gente, é. Aqui então é um tanque superiores. De e fica em agitação. Cicadinhos colaterais da espanha, ela fez, entendeu? Pra quê? Qual que é a, a finalidade disso? Da boagem e da formação da barbotinha. Da uma homogeneidade na massa, entendeu? Pra você ter uma massa mais homogênea. Essa é a função. Cuidado com a massa da cabeça, beleza? Cuidado com a cabeça. Tem problema aí. É? Esse aqui ó, esse é o resultado daquilo tipo que sai lá, é a barbotina. Olha o calor de forma, tá vendo? Lá não é colocado nenhum tipo de aquecimento, nem nada. É só o atrito ele gera esse calor. Tá? Em torno de 50, 65 graus. Caramba, Tá bom? Essa inscrição, ele vai mandar a matéria prima lá para cima, esse lá, o computador, é o atomizador, é assim que a gente faz a margem, esse material líquido aqui, ele vai tirar pó, vai tirar pó lá dentro, Como ter tirar pó, na parte de cima entra ar quente, e naquela, tá vendo aquela, essa parte aqui do começo? Tem alguns bichos de depois. Que o lado versão, né? O lado versão é só ricar ela jogada dentro do equipamento. Aí em contato com o ar, a água evapora e o pó, que o pó fica, o pé, o pó decanta. Entendeu? Aqui é o mesmo sistema da rotação do leite do pó. O peito mais ou menos é só batalha no leite. sabendo vai ficando cada vez mais limpo de lá para cá, né? É uma camada de água. Então ele tá jogando aquela água para resfriar a superfície da peça para depois ele poder receber o esmalte. O engome. Aquela primeira camada que ele vai receber é o engobe. O engobe vamos dizer... Como se fosse o material de proteção dele. Né? A primeira camada é um primer, vamos dizer. Para que, que serve o iguóteo? Primeiro, para impermeabilizar a base para poder receber depois o um esmalte. Né? Outra coisa, é um iguóteo selador. Então ele protege qualquer tipo de umidade, né? ascendente, então ele vai barrar ali. Então uma das questões do iguóteo é essa: preparar a base para receber o esmalte. Acabou a bom pra tiktok, você vê a peça passando ali ó. Aí você põe uma musiquinha, tá ligado? Pra tiktok isso aqui fica sensacional. Ah, tá demais! <risos> fica sensacional ó. Aí você bota uma musiquinha pro tiktok, você é sensacional isso aqui velho. Você fala coração, você receber um HD. Como é que ela entra aqui, ó? Entra totalmente sem, sem decoração nenhuma. Mas vamos ver como é que ela sai lá do outro lado agora. Primeiro o imóvel. Lá ela entrou é daquele jeito e aqui ela já saiu decorada, porque ela tá sendo marmorizada aqui, ó. ó marmorizada ao nível. Essa cabine aqui, aquela maquinona lá, ó. Aquela máquina lá que faz o desenho na peça lá no final. Bacana. Esse aqui é o, o comandante que comanda o piloto ali. Esse aqui é quando a gente tem a aplicação de produto duzido. A aplicação é feita aqui, no Air Power. Não é aplicação de granilha. Quando tem um produto mais ácido, é A país. granilha é colocada nessa é aqui, tá? mas ela sai, ela sai lá já já decorada. Recebe a granilha recebe em cima a da, da decoração. Da decoração, tá? É. A linha de Olha o piso girando sozinho. Alguém me explica isso aqui? que tem o um menino chinês ali pilotando o bagulho lá dentro. Muito bom isso aqui. Lossos que olha, dizem que o robô não atropela, mas eu nunca vi <risos> Será que é verdade que tem um chinesinho lá dentro pilotando? Será? <risos> Que tá pesado aquilo ali ou não? do robô ali, pode, viu? Não, mas será Porque que você ele vai, vai parar? Com você? Não? Será que ele vai parar? Ah, vamos testar, ué. Se eu morrer. Ah, não, não. Ou eu vou virar um porcelanato de dois por dois. <risos> vai, com barba. <risos> <risos> com barba. A temperatura aqui né, tira em torno de 1.180 graus mais ou menos. Então ele é sinterizado nessa temperatura. O ciclo de queima tira em torno de 40 minutos. Né? Então, churrasco de porcelanato, lá. Aqui é o churrasco de porcelanato é feito aqui é o aqui. Lascado, rapaz Vai ficar caro Daqui ele vai pra cá Nessas esteiras e começa o processo De retificação pra frente lá, pessoal Polimento, retificação Pessoal, esse processo é bacana, ó A peça chega aqui, ó Ela, ela vai ser uma peça polida Tá vendo que ela tá sem vida aqui, ó ela vai naquela máquina e aquela máquina faz o polimento. Olha como é que é o polimento do personagem, é pessoal, dentro é. da máquina, entendeu? Olha o resultado do a camada de invernilização, que vai dar brilho nele e proteger protegendo as manchas, respeitar os foros. Depois do polimento, recebe o acabamento. Sim, E fica intermedicado. Vamos lá. Tá Vamos lá, vendo essa... essa borda branca? Sim. Porque no final, para o... a intermedicação ficar completa, no final, a o Deus acaba é, pressionando mais agora. a porta onde acaba mais de depois vai reportar. tanto que o formato nosso, polido ele é menor do que o acetinário por conta disso aqui é retífica, o piso entra aqui Tá cortando, ali é retiro a qualificação, o controle de qualidade, ela passa por aqui, se a peça tiver defeito, pessoal, ela vai embora, ela não, ela não continua no processo. Aqui é uma é um é um maquinário top pra caramba para fazer a qualificação das peças. Tá? Pessoal, essa, essa aqui é a máquina que deixa o seu piso chegar top lá. O que, que ela faz essa máquina aqui? Esse equipamento é responsável por medir a planalidade da peça, curvatura, entendo né? a superfície da peça, a rugosidade da peça, tudo avaliado nesse equipamento. Então esse hoje, esse é o Headline, esse aqui é o Line, esse aqui é a gente vê a questão de tamanho, tamanho, quadro, é isso aqui. Como vocês puderam ver, o processo é todo automatizado. Que que é boa? Não, tem que roubar uma 10 pra nós. Mas já leva roubou junto, né? Olha lá. Olha só. Aqui pessoal, produto já paletizado, pronto para ser entregue. Tá vendo? Helena porcelanato. Pode ser show de bola hein? isso aqui tudo pessoal, que tudo é piso pronto para entrega já, ó, Paletizado. aí vem o pessoal que já pega com, com a empilhadeira, já leva, show de bola Pessoal, tô lascado. A patroa já escolheu o que ela quer, ó. Esse, ó. Olha aí, pessoal. Que pesadinha. Sensacional, hein? gente. Olha ó, isso. Esse aqui é ó, o Roblue 61 x Top demais a É pô. esse, hein? É esse, patroa? esse, Tô lascado. Aí pessoal, depois de passar por toda aquela fabricação lá, o produto chega aqui, ó. Na expedição, pronto pra ser entregue já, ó. Tudo isso aqui vai pra casa do cliente. E nós, como as legistas, vamos assentar milhares e milhares desses metros de piso da Helena aí, ó. Já fomos na fábrica, agora a galera tá toda aqui, ó, pra galera do buzão. Quem tá aí no fundo aí? O cooler chegou, o cooler chegou!